Os Imperadores do Mar são a maior potência em questão de força no mundo de One Piece. Aqueles mais próximos a se tornarem o próximo Rei Pirata. Territórios, infâmia e claro, poder são os requisitos. E Luffy chegou nesse posto, porém uma única coisa faltava para estabelecer ele como um igual. E as cortinas dos céus se abriram para a chegada dele. Finalmente temos o ponto em que Luffy tem o nível de Yonkou. Quer saber todos os detalhes dos novos poderes do Luffy? O nível final de Haki? Como Luffy chegou a arranhar o nível do Rei Pirata? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse de One Piece? Um divisor... De águas, o Luffy já alcançou o ápice de poder com essa divisão dos céus? Ele pode fazer algo a mais? É parecido com o que o Roger e o Barba Branca fizeram no passado? Ou tem alguma coisa diferente? Tem diferença sim. O nível do Rei Pirata ainda está um passo à frente e você vai entender tudo nesse vídeo. Assista até o vídeo que está muito legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é da pior geração, já sabe o que fazer. Dispara aquele like para dar uma força. E agora com vocês, todos, Rorobis, 1051. Então vamos lá meus amigos, nosso episódio ele abre com o céu coberto de nuvens, por conta disso Inuarashi e Nekomamushi acabaram voltando suas formas normais e estão exaustos, Carrot e Wanda assistem impotentes Jack e Perospero se preparando para dar o golpe final nos líderes Minks. e nesse momento a voz do Luffy é ouvida por todo o castelo gritando pelo nome de Momonosuke, lá em cima o chapéu de palha encoraja Momonosuke dizendo que ele acabou de morder <risos> o Yonkou e não há mais nada a temer, ele pode ali agora, porque o Luffy vai derrotar o um monstro sozinho. As pessoas escutam isso e os samurais gritam de empolgação ao saber que o Momonosuke está com o Luffy. Big Mom que está com o Lao e Kid apenas ri dessa situação. Uma parte que gostei desse episódio foram também as curtas, mas belas cenas do Zoro e do Sanji. Esse é o tipo de material estendido que eu gosto de ver na animação. Mas voltando ao telhado, o Luffy inspirando o Momonosuke é uma cena muito importante que faz você notar. O que o Oda está fazendo aqui? Todo mundo tentou manter Momonosuke seguro e distante. Os samurais, as bainhas, Yamato. Só que dessa forma, Momonosuke nunca teria que enfrentar Kaido, seus medos e seu trauma. Luffy, no entanto... Sabe o que o Morosuke quer e o ajuda a avançar na direção desse objetivo Assim como ele fez com Kobe no passado Que era uma criança indefesa para quem a ouvida era um obstáculo inabalável O Luffy quer que seus amigos se esforcem em direção ao seu objetivo E é uma mensagem muito poderosa até para você De que não há nada na vida que não possa ser superado Isto isso é bem reforçado quando vemos um Luffy desafiador E Kaido assumindo sua forma híbrida questionando se Luffy ainda acha que tem chance Contra ele E essa frase do Luffy Me deu arrepios Enquanto ele estiver vivo E você aí também Que está assistindo esse vídeo As chances de superação São sempre infinitas Muito legal isso né galera Bom O Kaido ele ataca o Luffy Com seu canabouco Luffy utiliza apenas seus punhos Ambos usam o revestimento Do Haki do Rei Supremo Há uma onda de choque massiva De raios negros Mas seus ataques não se toca, o mesmo que aconteceu com Roger e Barba Branca O impacto é tão poderoso que as nuvens começam a se separar E o céu se divide em dois e uau Como eu esperei por essa cena, sempre falei para esperar aí o céu se dividindo Como uma resposta definitiva Atualmente Shanks, Barba Branca, Kaido... E Big Mon já tiveram esse feito. E é oficial agora. Separar nuvens é um rito de passagem para o nível definitivo de Unyoko. Luffy está oficialmente no nível das lendas. Vale destacar que o nome do capítulo pelo mangá é Tempo Crucial. Só que em japonês também tem outro significado. O título... Pode ser lido como Divisor de Águas. Esse é o episódio de Divisor de Águas para o nível de força de Luffy. Sem fake news dessa vez, Luffy chegou lá e é emocionante ver tudo que ele passou por esse momento. Ele está a um passo de ser Rei Pirata e já possui a força para isso. Lembrem que Kaido é o pirata mais forte e vivo, mas colocou Luffy ao lado do Shanks como os únicos piratas que podem lutar contra ele. E isto foi antes mesmo do Luffy liberar esse haki monstruoso no Clash. Bom, Yamato se surpreende por presenciar algo que leu no diário de Oden. O mesmo fenômeno que aconteceu com Roger e Barba Branca quando eles se enfrentaram. O céu também se partiu pelo choque do haki dessas duas lendas. E esse pensamento de Yamato apenas confirma que o Luffy está mesmo... No nível de poder das maiores forças já vistas em One Piece Pelo menos próxima né? Porque o espanto de Yamato com a divisão do céu Implica fortemente que isto nunca aconteceu Em suas inúmeras batalhas contra seu pai Apesar dela também ter haki do rei E ter usado como revestimento Não só isso, o impacto desse confronto do Luffy e do Kaido foi tão poderoso Que a ilha de Onigashima se abalou inteira e começou a ruir aos poucos Yamato começou a sangrar pela cabeça Porque o Haimei Haki é completamente impossível de bloquear todo o seu poder. E isso é deveras interessante. Realmente é um golpe que não se tanca. Yamato tem uma habilidade defensiva que se cristalize. E dado seu poder eu diria que no mínimo tem a resistência aí do diamante de Juzu. A única forma de parar o Haimei aqui é realmente com o revestimento do rei. Para evitar... O ataque toque em você Luffy por fim diz a Yamato para ele ajudar O Monosuke que está completamente Perdido em como utilizar o seu fruto Ou o que fazer, mas Não sem antes Kaido os perseguir e tentar Pará-los, um fato interessante nessa cena É Monosuke enlouquecendo de medo Ao ver Kaido indo atrás deles E então ele pensa sobre o último Momento em que viu o Kinemon E o Kiko antes do Kaido o atacar E ele cair da ilha com Shinobu Bom, Monosuke ainda nem mesmo sabe o desfecho Do que aconteceu a Kinemon e o Kiko com suas quase mortes nas mãos de Kaido. O Luffy ele consegue impedir o avanço do Kaido e o Momonosuke despenca no ar não conseguindo mais voar. E a Mato então ele ajuda dizendo que dragões não voam, eles correm pelos céus. E Momonosuke entendendo isso cria uma nuvem e se agarra a ela. Eu acho muito legal voltarmos a um ponto curioso que Quando Kaido levantou a ilha de Nigashima pela primeira vez e novamente aqui nesse episódio... Yamato utiliza o plural para dragões... Ela poderia sempre se referir a Kaido não voa ou seu pai não voa... Mas não, ela usa o plural... O que torna uma dúvida quantitativa de quantos dragões Yamato já viu... Como Yamato sabia que um monosuke poderia replicar as nuvens de chama? Pode não ser nada, tá galera? Apenas a forma correta para se colocar no texto... Mas é bom lembrar sobre Yamato falando de dragões... Mesmo quando só tinha Kaido na área. Porque quem está avançado no mangá deve ter conectado algumas coisas aí sobre dragões. <risos> o Morosuke então cria as nuvens de chama e temos os desfechos das lutas... Dos Minks e Orochi surgindo na sala do tesouro ainda vivo Que não é nenhuma surpresa Dado o poder da sua Akuma no Mi Mítica Porém ele só tem mais uma cabeça agora hein? Agora qual o próximo passo para o Luffy? Se ele divide os céus Então ele está no ápice de poder De forma alguma O outro ele é muito bom em trazer nuances Que diferenciam as forças Apesar do Luffy ter seu clash aqui com o Kaido Ele ainda é diferente da The Roger e Barba Branca Que eu creio ser o maior pico de poder Que já vimos no mundo de One Piece Porque por mais fortes que os imperadores atuais sejam, lembre-se, Yonkou ainda são candidatos a Rei dos Piratas. Essas equipes são as mais próximas do One Piece. E o Roger e Barba Branca, jovem, lutaram. E a divisão do céu ocorreu sem que as suas espadas se tocassem. Mas para os Yonkous atuais, isso aconteceu apenas se suas armas ou punhos se tocarem. E essa cena aqui do Luffy do Kaido é muito diferente dessa do Barba Branca e do Roger. Se você realmente pegar para ver a cena dessas duas lendas do passado. É uma coisa fora de série. Não vimos nada parecido até presente momento. Se aproximam. Mas ainda são bem distantes do que vimos com o Roger e o Barba Branca no seu auge. E tem mais uma coisa. Né? Pensem também galera. Que tanto o Roger quanto o Barba Branca. Eles derrotaram o Odeio muito facilmente. Mas um monstro como O Kaido. Não conseguiu derrotar Oden facilmente e ainda o colocou naquela lista de pessoas que podiam lutar contra ele Ou seja, sutilmente o Oda deixa delineado que existe um nível acima, principalmente nos usos do Haki Esse assim é o nível final, o nível de um Rei Pirata Muito interessante, muito feliz de ver essa cena animada do Luffy dividindo os céus É uma cena muito icônica, um divisor de águas, qual o próximo passo aqui? Onde ele já deixou algumas dicas Essa coisa do Roger e do Barba Branca Forma quase um buraco negro ali naquele Clash né? Sem contar que você vê que As nuvens elas se espalham E corre uma explosão, Eu recomendo você ver Essa cena pelo mangá Porque o anime ele sempre dá aquela enfeitada Mais com muitas luzes e é bem Diferente sim Luffy e Kaido do que o Roger e o Barba Branca fizeram Também tem algumas coisas misteriosas Vou pegar aqui o Barba Branca Quando ele está dormindo e o Ace tenta atacar ele ele mesmo dormindo consegue dar um porradão no Ace Hehehe <risos> <risos> essa coisa do corpo duro dos dois Yonkous, do Kaido e da Big Mom, que não é totalmente explicado. Que pode ser um Haki do armamento sempre ativo e não foi muito delineado pelo Oda ainda. E mais ainda, lembrem-se do Roger contra o Shi, ao qual uma tempestade misteriosa apareceu do nada para ajudar na Batalha de edward Que eu acho que pode estar relacionado diretamente ao Haki do Rei, do Rei dos Piratas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Quais os próximos níveis. Do aqui, o que torna realmente Alguém um rei pirata Escreve seus comentários aqui, quero saber o que você acha Até a próxima meus amigos, valeu por assistir, fui